Fala rapaziada, hoje eu vou comprar tudo que apareceu na minha loja, isso mesmo Olha aqui o cara, o que apareceu, a turma da pesada Bad Randoms, vamos comprar tudo isso daqui E vamos, claro, jogar com eles pra ver como tá Então, se liga só, aqui, no Canal do Clash Ok Chegou o dia da doideira, mano Chegou os Bad Renders, tu da pesada, rapaziada E é o seguinte, eu vou comprar tudo deles Vou fazer a zoeira, vou jogar com eles E tem Gift Card pra vocês neste vídeo Então, fica ligado Porque você pode ganhar um dos dois Gift Cards que tem nesse vídeo Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, ó Vamos lá, nós vamos hoje fazer as zoeiras. Você ouviu direitinho Dois gift cards no vídeo de hoje, hein rapaziada, isso mesmo Só que você vai ter que ver o vídeo todo aí pra poder saber, hein rapaziada, isso mesmo Porque a boa vai ser lançada, então fique esperto Porque vai ter dois gift cards nesse vídeo pra vocês poderem resgatar, tá bom? Quem resgatar, não esqueça de marcar no Instagram ou no Twitter pra gente poder saber, tá? Mas ó, antes de começar tudo, primeira coisa que você vai fazer pra ajudar o Bruno Clash É vir aqui na loja e colocar o código de apoiador é só escrever BRUNO CLASH Dá o inserir e pronto Você já tá apoiando o canal BRUNO CLASH ó, Lá em cima, lá em cima ó, Lá tá apoiando o BRUNO CLASH Muito top, com isso você não gasta nada a mais com isso E você vai ter aí, rapaziada Sim, 5% do valor que você gastou Vai pro canal BRUNO CLASH Ajuda a gente também, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando E quem apoiar, é claro, manda no Instagram, no Twitter Porque eu vou dar gift card lá também para vocês Que me apoiam lá também, tá bom? E os subs da Twitch que inclusive eu estou ao vivo, nesse momento, gravando esse vídeo, tá? Mandar um salve pra todo mundo que tá lá na Twitch comigo. Bom, vamos lá, vamos fazer zoeira então. Meteu o louco porque eu tô doidão, hoje eu tô doidão, tô doidão. Tô doidão, tô doidão. Vamos pegar aqui o que é grátis primeiro, né, rapaziada? Pegar aquela grátis aqui, pra começar. Mas a ideia hoje é pegar as skins da Turma da Pesada, conjunto de visuais da banda, de banda rock. Banca, banda punk, né, na verdade. Bom, a gente entra aqui e a gente já sabe que o Stu custa 49, da hora demais. O Poco custa 149 mas é lindo, né, mano? Olha isso. Olha que top que é o Poco, mano. O Explosão também é muito bacana, ó. Muito top também. Mas o Poco também tá incrível, né, mano? Tá louco. E o Buzz, é claro. O Buzzão, Buzzão brabo, ele, tá no, ele é exclusivo do passe. Então, como eu tenho passe, eu também vou pegar aqui também com vocês juntos, tá bom? Então, os três nós vamos pegar agora. Mas tem mais coisa aí pra pegar que eu vou mostrar pra vocês, hein? Bora lá, então. Pra poder... Comprar, faça você também da mesma forma, hein, rapaziada Faça da mesma forma Compre apoiando o canal Bruno Clash Não esquece de botar o Bruno Clash na loja Vamos lá, então, primeira skin A primeira skin nós vamos pegar a do pouco. Eu tô com o um Poco na, na mão, então, agora Vamos pegar agora, então, é 1 E2, é 3 E gemas apoiando o Bruno Clash E tem aí na mão Poco Punk Poco Punk, olha que top, mano Meu Deus do céu, lindo, né, mano Lindo demais, lindo demais Pouco punk, mano. Na sequência, a gente vai pegar o Stu Radical. Stu Radical, brabíssimo. Muito top. Na mão. Bora que bora. Já peguei, mano. Vamos ver aqui como tá o Stu Radical. Tá aí, ó, pra vocês. Olha que legal que também está o Stu Radical. Muito top, né? Ah, Bruno, mas e agora o Buzz? Como é que você vai fazer? Pô, o Buzz eu tenho passe, né, rapaziada? Eu deixei o passe pra isso. Vamos lá, então, ó. Tá ali, ó. Na mão, Born to be bus. Tá aqui na mão o Buzz pra gente poder ter aí o trio top, trio Parada Dura. Ó, cê é louco, brabíssimo. É isso, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, tem mais uma coisa que eu quero pegar na loja também, hein, rapaziada. Quero pegar na loja também a Max Hermes, que eu vi ontem, eu me apaixonei no, no CC. O Rebola falou que eu tava vacilando, que eu não peguei ainda, então vou pegar aí, ó, em homenagem ao Reboleira. Grande Reboleira, hein. Então tá aqui, ó. Apoiando o rebolando apoiando, Rebo... apoiando o Bruno Clash E apoiando o rebolando também, se quiser também é muito bom Hermes, Max Hermes Tá aqui também na mão, tá aqui ó Na boa, GGzaço Max Hermes, bom, pegamos quatro skins Né rapaziada, vai ter mais depois Fica tranquilo, mas Vamos começar agora Já vendo as skins, ó As skins do Poco, nossa mano Poco Punk, mano Olha que incrível que tá o Poco Punk Mano, brabo né brabo demais, vamos ver o Buzz, o Buzz, o Buzz brabo, tá aqui o Buzz brabo, na hora que ele vira, ele vira brabíssimo, ó, ah, mano, você é louco, Buzz brabão, e também tem o Stu, né, tem o Stu, cadê o Stu, cadê o Stu, cadê o Stu, cadê o Stu, tá aqui, ó, tá aqui, brabíssimo, Stu radical, muito bom, hein, olha que top que tá o Stu também, é isso, rapaziada. Vamos jogar com eles três, mano. Vamos começar jogando com o nosso queridíssimo é, Buzz, que eu gosto muito desse. Mano, esse Brawler tá brabíssimo, mano. Tá brabíssimo. A gente vai jogar aqui, ó, também. Então a gente vai escolher o modo e vai jogar agora, rapaziada. Se liga só. Vamos que vamos. Já estamos aqui no Futebral. Estou de Buzz. Tem Hermes. Tem Hermes não. Tem Max ali. E tem um pouco. Ó, dá pra usar as três skins que eu peguei, hein, mano. Na moral. Na moral, na moral, tô pegando a minha ult ali, ó. Vou a minha ult. Vou jogar aqui, jogar aqui, jogar aqui. Ai, matei todo mundo! Não, mas fiz fez o gol ali, ó. Eu consegui travar, matei um, travei. E os caras, meus brothers, fizeram a boa. boa peguei ele ali peguei ele ali boa ai ah, na hora que eu ia bater de novo para travar mas deu muito bom mano que isso que jogo rápido buzzão fazendo a boa mano meu buzz é, é brabo mano buzz ah, roqueirão brabíssimo mano brabíssimo demais gostaram do buzz esse aqui deu bom hein? esse aqui deu bom hein gostei demais bora então fazer a boa agora com o pouco será que dá bom Vamos que vamos! Agora pouco! Hum, mas não veio um tanque pra ajudar, né, mano? Pô, podia ser bom. Podia dar muito bom aí ter o um tocão, né? Uma boa. Ai, travou! Foi meu iPad? Foi meu iPad, né? Ai, nossa, mano! Meu iPad travou. Do nada, mano. Vamos lá, vamos lá, hein? Confio no meu time. Vamos, time! Vamos lá, vamos lá. Vamos, lá. vamos curar a rapaziada. pertão Curei. Matamos, matamos. Jogamos pra frente, jogamos pra frente, curando. GGzaço. Ai. Nossa, o cara quase fez o gol, mano. Ficou na linha ali, hein. Ficar. Opa. Ah, oh, cadê? Deixou ele sozinho com o mano aqui. Nossa, boa. Meu Deus. Ai, mano. Nossa sorte. Ai, vai morrer atrás. Cuidado. Hum, tem que vir alguém, tem que vir alguém. Matei. Opa, cadê meu... Oh, o maluco parou, mano, o maluco parou mama. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Não pode quebrar Nossa, vamos, curei, curei Curei também Nossa, mano, curei todo mundo, mano Curei todo mundo Boa, vamos, vamos, vamos Joguei Isso aqui é difícil pra gente ganhar, mano Eu tenho um tanque ali pra poder funcionar, meu Ó, oh, curei bem. Boa, matei. Boa. Mata ele. Boa, mano, boa. Mota, mata! Boa, boa! só fazer, moleque! Mano, jogamos muito, hein? Jogamos muito, hein, rapaziada! Ó, Emelic, é o seu lindo! Oh. Salve, brother! Salve, meu brother! É isso, mano, rapaziada! Vamos pro próximo jogo. Daqui a pouco, a gente estou agora pra mais um jogo! Bora que, bora! Vamos que vamos, hein? Vamos lá, rapaziada! Essa é a boa, agora vem o tanque. Na hora que eu não vende. Na hora que eu não tô de coisa, vem tanque. Mano, ai, ai, nossa, escapei Escapei, escapei, escapei Deixa eu quebrar tudo, deixa eu quebrar tudo Boa, boa, boa, boa Ai, mano, boa, matou ali, beleza Quebrei o meio, pelo menos Já deixei o espaço aberto, hein Baseada, segura aí Segura aí Segura aí Vamos lá, vamos lá, hein. Empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra. Joguei. Não, não faz isso. Vai embora, vai embora, vai embora. Nossa, vai é ter feito Caraca, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, moleque, vamos, moleque. Boa, matamos. Ai, nossa, escapei, escapei, escapei, escapei. Tem que... Ir, tem que... Ir. Segurar, tem que segurar. O complicado aqui é que depois não sei não, ainda não No tempo extra... Ai, pegou eu. Nossa, segura, segura. Boa. Precisa matar, né, mano? Como tá vendo, não. jogou muito! Não! Você mata! Ai, mano! Meu Deus, matou! Só fazer, hein? Só fazer, hein? Vamos, vamos, vamos! Aê! Boa também, mano. Pelo amor de Deus. Sobrou bem lá pra ele. Bora, bora, bora. Nenhum maravilhoso. Opa, vazei. Ai, nossa, cai na. Caí na bombinha, mano. Eita, vai dar ruim. Tem que travar, tem que travar. Nossa, boa, boa, boa, boa. Boa! Aê! Aê! Siruga, siruga, siruga! Opa! Opa, opa! Aê! Deu certo, mano! Deu certo! Ganhamos mais uma! Três seguidas com as novas skins! E deu muito certo, meu mano Agora pra fechar rapidinho Vamos na Max, que eu gostei demais Bora lá Vamos lá então, Max Hermes A nossa skin aí, a quarta skin E aí a gente fecha com chave de ouro Tomar que dê bom, né? Que a gente ganhou três Tamo bem, tamo bem Boa Boa, boa, só fazer Ah, moleque, pressionou bem O maluco lá jogou bem também, eu tenho Taylor Cox! <risos> o Taylor Cox é brabo. Ah, tentei dar velocidade pro meu mano. Meu mano primo. Mas mano, eu vou dar velocidade pra ele vai dar bom, hein? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Ah, ele morreu. Ai, ah, tentei! Tentei vazar, mas não deu. Ô, oh, Edgar, boa! Dois tanques, hein, mano. Caraca. Bora lá, bora lá Fica espirando na bola Fica na bola Fica na bola. bola Que? O toca bola o toca -bola fez a bola fez o golaço Boa, ganhamos com todas as novas skins dona direto na live Top demais pra vocês aí do Youtube Foi lindo, hein, foi lindo, hein, rapaziada Muito top, muito top é isso aí, agora a gente vai continuar aqui na live a ao vivaço, jogando com a rapaziada dando muito gift cards, mas não esquece, aqui nesse vídeo tem gift card, pode estar em qualquer lugar, rapaziada, então fica ligado, assiste o vídeo todo pra poder saber e é isso, meus manos, muito obrigado a todos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, faça parte da família, vem com a gente, é isso, um abraço, falhou e fo...